desde o ano passado, que foi uma pergunta que deve ter saído aqui, que o Michel estava passando, desde o ano passado tentando entrar em mercado coleta, que é o cross-docking. Eu não consigo. Aguarde que são várias ondas, na verdade, de, de ativações para coleta. Você vê que quando a gente começou a coleta, o povo corria do coleta. É, ah, eu quero ir para a coleta não. Agora o pessoal chora querendo ir para a coleta. E, eu, é Andrezinho, eu posso colocar um ponto sobre isso até? Eu prefiro muito mais o ponto de envio do que a coleta. Por quê? cara, ponto de envio você vai quantas vezes você quiser. A coleta, ela passa e ela passou. Então, você não tem chance, né? Com um horário de corte próximo, então, você, você consegue ser muito mais flexível com o ponto de envio para evitar atraso, para fazer pequenos envios, ou é algo urgente, ou para você receber mais rápido. Então, assim, hoje eu vejo muito mais vantagem. Lógico, a hora que tiver um em cada esquina, vai ser da hora. Você vai... Vai estar tá do teu lado ali, só bate na porta, entrega e acabou, né? Então, assim, vai, ser, vai ficar cada vez melhor. Mas hoje eu vejo muito mais vantagem no ponto de envio do que no Coletas. Essa é a minha opinião, convivo com o Coletas desde que o Coletas começou e como o André falou, a gente só tinha BO, nem bipar não bipava, levava os pacotes cinco dias depois dava entrada, era um caos na terra, mesmo com as 24 horas, cara, então evoluiu, evoluiu, mas... Hoje a gente prefere muito, eu sei que no volume, lógico, então, olha, ah, eu tenho 800 pedidos por dia, você vai ter que ter 50 carretas para levar o negócio lá, então não vai virar. Eu vejo muito seller ainda pequeno e nada conta pequeno. a gente tem uma operação de fabricação que vai, fat... Andrezinho, vira gold no segundo mês já, tá, cara, aqui, ó. E eu já mandei para o Claudião que eu quero 200k em maio. Já está marcado lá, já a gente já vai bater 200 mil em três meses de operação. E dentro desse cenário, para a gente tem sido muito mais vantagem nessa operação menor estar no ponto de envio. Tá? Hoje mesmo aconteceu uma situação, a galera está trabalhando com horário de corte lá. Então meio dia e meio até as duas. segunda, tá, segunda, produção sempre é puxada, eles deixaram alguns pedidos do meio dia e 58 para trás, que não perde o Chega Amanhã. Só que se fosse coleta, daria atraso, porque provavelmente o horário seria depois do coleta. Então, nesse caso, não. né? A gente já avisou a galera, falou, Ó, tem que levar lá antes de meio dia 58. Então, eu vejo muito mais vantagem hoje do ponto de envio. E até, não sei se você já pode falar, Andrezinho, tá tem em todas as regiões do Brasil, como é que tá a parada? Está se pelo Brasil todo. É... A ideia, realmente, é a gente cada vez mais expandir, do mesmo jeito que vem acontecendo com aumento de, de, de centros de distribuição, aumento de, de, de, de cross-docking, que é o coleta através de service centers, também acontece com agência de envios. Então, ela vai tomar conta, ela já está em muitos e muitos e muitos lugares do país, e eu falo de todas em todas as regiões. É, existe regiões que é bem mais difícil da gente trabalhar, até pela quantidade de compradores e de vendedores. Então, você for olhar o Acre, né? Acre, essa região Rio Branco ali. É, é, é mais complicado a gente, a gente olhar. Esses dias um aluno nosso do Espírito Santo, ele falou, cara, aqui não tem. Aí eu joguei no mapa né, do ponto de envio e vi que tinha já. Então o Espírito Santo chegou, o Estúdio César, que é de Brasília, ele até falou, ativa a gente no ponto de envio aqui, já chegou lá também. Então eu acho que é um passo importante... É... disso, tá? Então eu acho que é um caminho esse for... muito interessante. Esse, esse, esse, esse, esse nosso formato, eu vou cada vez mais é, é, ter essa, essa tela aqui, a gente vai criar daqui a pouco a gente cria aqui praticamente o jornal hoje do Mercado Livre, né? A gente vai criar um jornal hoje. <risos>